Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais uma customização lá da Fast Pet. para quem já me acompanha aqui já sabe, né, que agora eles são parceiros aqui do canal e eles têm muita coisa bacana para quem faz artesanato, Pra quem costura, faz bordado, gente, vale a pena entrar no site deles. E assim, pra quem é leitora aqui do Alfinetadas da Moda, tem 10% de desconto nas compras, tá bom? Usando o cupom aí que eu vou deixar pra vocês, vocês têm 10% de desconto, bom é, para quem não sabe do que eu estou falando como que funciona o aparelho que eles me enviaram eu vou deixar o link aqui do vídeo do primeiro vídeo que eu gravei aqui mostrando para vocês todo o aparelhinho contando a história deles é um aparelho que prega pérolas só que é exclusivo da fest pet tá você não vai encontrar em outro lugar eles criaram esse aparelho pensando em nós mulheres porque o aparelho é muito leve Gente, é muito prático, pensa num trem prático, é esse aparelho deles, tá? Então, eles me enviaram pra mim fazer aqui as resenhas pra vocês, ensinar vocês como usar, tá? E eu já gravei um vídeo da calça, gente, a calça tá bombando, essas calças com pérolas, tudo, tudo que é com pérola tá bombando, né? Tá muito em alta e eu gravei o um vídeo da calça e agora eu vim customizar essa camisa. É uma camisa jeans, simples tá? Mas vai comprar ela cheia de pérolas. Então, tá aqui o antes da camisa. E aí, agora, a gente vai começar a colocar as pérolas, tá? Por, pra vocês verem a diferença que dá. Então, vale super a pena esse aparelhinho. Eu vou deixar aqui pra vocês. Vocês conseguem usar ele com uma mão só. Gente, é muito prático, ele é leve, tá? Ele, você consegue colocar... É, ele tem o um braço longo, então, vocês, com isso, vocês têm uma flexibilidade de colocar em lugares que outros não chegariam, isso é muito bacana ressaltar aqui pra vocês. Mas chega de falar e vamos mostrar que não tem nada melhor do que mostrar pra vocês verem como o negócio funciona, né? Então, meninas, a gente, ó, já adiantei, eu já fiz um lado aqui. Neste projeto aqui, nós vamos trabalhar somente com pérolas de 6 milímetros. No da calça, a gente trabalhou com as de 6 e as de 8. Aqui vai ser só a de 6, só que eu intercalei. Eu vou usar essas duas pérolas que eles me enviaram. Ó, tá? Esta com essa daqui que tem... Olha o brilho disso, meninas. Então, eu misturei, tá vendo? Eu vou pôr só nessa parte aqui da camisa e olha como já deu uma diferença só de um lado. Meninas, isso aqui transforma as roupas, tá? Eu amei já, amei o resultado e agora eu vou colocar aqui. Aqui estão os grampos, tá? Pra gente utilizar. Então, está aqui o meu aparelho que coloca as pérolas. Então, como eu disse, você só vai encontrar ele na pest você não vai encontrar em outro lugar. Ele é muito leve, tá? Especialmente pra gente, esses aparelhos aqui. É, ele é muito simples, eu já ensinei vocês a usarem, trocar a matriz. Ela já está com a matriz correta, que é a de 6 milímetros, tá? Já tem até uma pérola aqui, deixa eu ver. Já tá até com um ganchinho aqui dentro, a primeira. E é muito simples, você coloca com uma mão, como eu disse, como ele tem... Este, essa parte aqui grande, esse braço grande, você consegue enxergar, chegar em lugares que outros aparelhos não vão conseguir de jeito nenhum. Inclusive, eu vi até um vídeo do pessoal colocando pérolas em sapatinho de bebê. Que delicadeza! Então, para você ter noção, né? Para entrar dentro do sapato, né? Então, por aí você consegue ter uma noção. Bom, então eu já coloquei aqui. Eu vou vir aqui. Eu vou virar minha blusa só para facilitar aqui. Pra mim ver aqui a disposição das pérolas, olha. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem, tá? Eu vou colocar só nessa parte aqui de cima. Então, eu venho aqui, olha, coloco... Eu vou colocar aqui meu aparelho, aperto o eixo. Gente, com uma mão. Do outro lado... Opa! Do outro lado fica assim, olha, super fixo, tá vendo? Então, é só que eu vou ter que dar uma olhadinha aqui pra fazer mais ou menos igual, né? Pra não ficar muito diferente, então eu, ai, eu coloquei as minhas, os meus negocinhos ali, eu vou deixar assim só pra mim ter uma noção. Ó, vou pegar então o ganchinho, vou pegar então o grampo, o grampo fica aqui embaixo, essa parte do grampo nunca muda. Deixa eu pôr minha caixinha de pérolas pra cá. Vou pegar a minha pérola, coloco aqui, pronto, acreditem. E aí você vai colocando, olha. Como você achar melhor, ó, você vem aqui, aí você vem aqui, aperta o eixo, preguei, tá vendo? Eu vou contar mais ou menos quantas pérolas eu pus de cada pra ficar mais ou menos uniforme. Eu coloquei 10 de cada mais ou menos, então eu já sei... Então eu vou colocar mais ou menos 10 de cada, a mesma coisa, ganchinho aqui. E é incrível que o ganchinho você coloca de qualquer jeito, ele já vai certo. Eu não sei se ele vira sozinho, não sei, mas enfim. Ganchinho e pérola, meninas. Meu marido, ele veio até aqui no fundo agora, ele falou, Deus do céu, você vai encher tudo de pérola. Ela boa mesmo. Eu adorei esse aparelho. Isso, gente, eu amei o resultado, e como eu disse, eles me enviaram, olha, uma caixinha cheia de pérolas, tá vendo? Então dá, ó, tem... tem preta, olha, então dá pra gente fazer aí inúmeros projetos. E como eu já falei pra vocês nos outros vídeos, o bacana dessa pérola é que ela é inteira, então dá um outro acabamento, ela não é cortada, sabe? Então ela é inteira... Outra coisa, as pérolas não vêm com furo, tá? Elas são todas inteiriças, então, é bacana também isso, ele só faz o furo na hora que a gente coloca aqui, que daí sim que ela faz o furo. E olha que graça que fica. Gente, é incrível o brilho, assim, pessoalmente dá tá um brilho, sério, assim, quando você olha assim que você mexe, essas, essas pérolas aqui, olha, dá um brilho maravilhoso na roupa. Então, tá aqui o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que fique sobre a máquina de colocar as pérolas, pode deixar aqui embaixo nos comentários. E não esqueçam que vocês têm 10% de desconto usando o cupom do Alfinetadas da Modas, tá bom? Vou deixar passando aqui pra vocês. Outra coisa, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser estar adquirindo essa, essa máquina de colocar o aplicador de pérolas. E as pérolas também... Eu vou deixar os links todos aqui embaixo para você adquirir. É só você clicar aqui já direciona você direto lá para o site deles para você estar comprando, tá bom? Meninas, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa customização. Em breve venho com mais uma. Eu vou ver se eu venho com um sapato aqui. Que que vocês acham? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.